She will be loved. She will be loved. Então, fala Minecraft Seguinte, este é outro episódio de Outlast, continuação da minha série de Outlast aí. Um, este episódio, sério, foi bem da hora. Eu morri uma vez, já falando, o motivo não vou falar, mas eu morri uma vez. E eu levei o maior susto que eu já levei nesse jogo até agora. Puta merda aquele susto. Uh, essa aqui é uma é um teste que eu tô fazendo. Eu tô gravando o.. Eu tô gravando a intro depois de gravar o vídeo. Ou seja, eu já sei tudo o que aconteceu. Eu estou apenas fazendo esse teste pra ver se fica melhor assim. Então, é, quando for pro vídeo eu vou trocar de. Vou trocar de roupa aí. Vou aparecer com outra roupa. E é isso. Esse vídeo aí ficou bem da hora. O outro vídeo eu sei que foi bem curto, mas esse aqui, ó. Na verdade, eu ainda não sei o, o tamanho do vídeo, mas esse aqui de bruto deu 20 minutos. Então. Entre. Entre 17 16 minutos deve dar. Deve dar. Então, é isso. Uh, vamos pra gameplay. Valeus, falou e fui. Tchau! Para a sincronia. Ué, bugou, velho? Encontrei um caminho alternativo para os chuveiros. Pô, oh, ainda com esse chuveiro, mano. Eu não sei se pegou na, no áudio, então vou refazer essa sincronia. Foi. Não tem nenhuma nota. Não. Tá outro pra caramba, calma aí. Tá, tem uma cama pra se esconder aqui. Por que que tem um lugar pra se esconder aqui? Aqui! Logo aqui. Nossa, tá escuro pra caramba. Aqui. Aqui, é que nem aquela sala lá antes. De manicômio, tá? Tá, que eu tô em manicômio. Ué. Tá, aqui não tem nada. Tanto que nem deve abrir. Meu Deus, mano, olha isso. Você tá de ver aquela luzinha ali? Eita. Tá, essa aqui tá aberta. Eu disse que eu achava estranho o fato de ter um lugar pra se esconder aqui, não disse? Eu deduzi isso, só que eu não... Por mais que eu deduzi isso, eu ainda fiquei surpreso com isso. Minha bateria tá acabando, merda. Ele foi pra trás da escada, velho. não subiu. Toma cuidado. Eu sei que a bateria tá acabando. Eu vou trocar quando ela acabar de vez. Mano, ele ainda tá... Ele ainda tá andando, não? Isso aí... Eu não sei se ele tá perto ou não, velho, que agonia! Eu não sei que porta tem, tem pra explorar mais também. Ali. Nossa, eu ali achei que ele tinha... Ui, sorte que eu não tava ali, mano. Eu pensei em me esconder ali. Meu Deus do céu! Parece que não sabe onde é que eu tô. Tá, não tem nada, eu só tenho que subir. Nossa, tava escondido ali embaixo, velho. Nossa, mas é com esse barulho ele não escuta, ele tá surdo. Que bom, mano. Né? Primeiramente, que bom. Não se eu não, eu estaria ferrado. Mas deu um jeito, ele tá surdo. seguinte, eu não tô preocupado porque eu não acho que ele venha aqui em cima, eu acho que a programação do jogo impede. Mas se ele vir, eu tô ferrado. É, tem lugar pra se esconder, então talvez ele venha. Que isso? Por que que dá uma música? Ué, o que que tá acontecendo? Não sei, velho, socorro! Socorre, socorro! Ih, corre, tá errado! Foi só eu que não entendi. Tô muito confuso. Eu velho. O que aconteceu? Por que. que... Por que da música e tudo mais? Não, não vou desistir. Eu quero explorar aquela área. O Joker que vai embora. dele Ele tá ali embaixo tá dá pra me explorar aqui então Eu vou correndo mesmo tá tá aqui não tem nada ok então não tinha mais nada pra me explorar mesmo tava de boas tem como ali então eu vou vir pra cá mesmo. Né? vai. Nossa, isso foi quase, velho. Tá, curti, curti, curti, curti. Aqui não vai dar tempo? Não. Tava fácil demais esse Vou vir pra aqui. Provavelmente. Ai, oh. que susto, mano. Não, Ai. Ai. Nossa, esse eu acho que foi o maior susto que eu já levei nesse jogo, velho. Nossa, velho, esse eu acho que foi o maior susto. E aí, irmão? <risos> Tudo bom? Que isso, velho? Nossa, esse eu acho que foi o maior susto, mano. É porque eu achei que era o Bruce Walker, velho. Eu achei que eu tinha morrido no jogo. Nossa, véio. aí eu curti. Aí eu gostei. É, não, mas tipo é meio óbvio, né, que aquela porta não ia dar em nada. Talvez que o chuveiro. Se souber que eu tenho que ir pro chuveiro, não, não vai ser tão fácil assim. Fazer é a coisa mais interessante que tem, me trancar aqui. Nossa! Caraca, mas travou, travou muito. Quer você? Tem um bagulho aberto, tem um homem aqui Dá pra também abrir? Não Não tem nada Ó, Aqui tem um aberto aqui tem que dar pra abrir, mas não tem nada Não tem nada Não tem nada eu acho que é também abriu, não tem abri, nada. Ah, Guarulhano, meu Deus do céu! Tá quieto? Tá, então eu vou vazar daqui porque puta merda, a gente tá encheu no Ah! Ok, uh, e como é que eu saio? Como é que eu saio daqui? Tá, calma aí. Pra onde é que eu tinha que ir, velho? Ah, será que é aqui? É na escala? Não, não é na escala, pra gente. Ah, é aqui, ó. Achei. Aqui é onde eu tava antes. Não dá pra ver. Olha o cara me jama. Ok. Ah, velho, sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Valeu, irmão. Deixa eu abrir pra você. Ah, não dá. Mas eu sabia que isso ia acontecer, velho. Tava tão óbvio. Tanto que eu nem levei susto. Ah, esse cara vai me agarrar. Esse cara vai me agarrar muito. Ó. É oh. Não me agarrou. Estranho. Ou oh, ele faz parkour. Quer dizer que tu é capaz de fazer isso, mas. Se demonstrou um inútil. Agora tu sabe fazer isso. Meu Deus, essa barrigueira, velho. Deixa eu achar o balão. Witness, de novo. He did not kill his enemies. Tem um documento ali. Tem um documento bem bizarro, hein, pra estar tá aqui. Tem um lugar bizarro. Ok, vou um não botar Documentos. Obitório do Dr. Wernick. De novo? Eu já ganhei, eu já. Jogo... Ah, esse aqui é diferente. Ok. Obitório de ww.dedverangle.com barra /obitu obituaries barra obituary.aspix Interrogação page igual life story e, e pd igual 17827364905. Rudolf G. Vernick Dr. Rudolf G. Vernick, 90 anos, morreu fazendo o trabalho que amava em 28 de fevereiro de 2009. Nasceu em Munique, Alemanha, em 1918. Alcan a alcançou a fama. Alcançou a fama, no caso, né? tá escrito. Alcançou a fama nas comunidades matemáticas e científicas por um estudo com Alan Turing, um pioneiro na computação. Após uma história obscura com um esforço de guerra alemã, alemão, ele emigrou para os Estados Unidos em 1949 com visto de Departamento de Estado. Muitas décadas de, pesquisas, de pesquisa governamentais em Los Alamos o levaram ao Novo México, onde o Dr. Wernick aposentou e, ded -ded e se dedicou tá e se dedicou a fotografias e paisagens. E cuidar de seus gatos. Ele chegou ao Colorado um pouco depois da virada do milênio. Para se dedicar a trabalhos de caridade para a corporação Murkoff. Um comunicado da companhia chama o Dr. Vernick como um verdadeiro humanitarista com um espírito generoso. Ele não deixou herdeiros. Ok, então. Eu não estou lendo essa legenda porque eu perdido. Mano, não tem... Tava suando que não tem uma battery aqui. Aqui é... Ah, tá. Não, não dá jeito. Eu ia, eu ia falar que é onde eu tenho que Tá suando... Mano, não é possível... Vala. Não é possível que não tenha uma battery aqui, velho. Oi? Ah, não. Não, não, não, não, não. E me tranquei, ótimo. Oh, aqui ó, viu? É. É é eu disse. Eu disse que teria uma bateria aqui. Cara, tô a problema. Acho que não. Tá vendo? Ele tá vindo sim. Ah, ele tá vindo sim. Oh, que susto! Eu não tava vendo. Nenhum. É Vem me pegar aqui, ó, oh? troxa. Vem pro footy. Será que eu consigo passar? Não consigo passar. Vou tá assim, Ah, velho. Ele tá vindo atrás de mim ainda. Ah, velho. Não dá tempo. Que droga. Tá. Acho que... Lá tem uma beirada pra me passar e provavelmente tem que prova ir pra lá. Ih, nossa, eu não consigo... Eu pulei demais Eu pulei demais Ah, eu vim daqui, tá Eu vou primeiro pegar a bateria E depois só vou passar Se bem que tem uma sala ali que eu queria ver se tinha bateria ou não Só vou sair Olha, ele tá ali tá bom, tem. E aqui alguém talvez vai me agarrar é. Eu disse. Vala! Nossa, eu achei que eu ia ter que clicar, velho. Tá bem previsível essa. Só. Vala! Ok. aí Que isso, mano? Quase vamos esconder contigo? <risos> Nossa, né? Aqui também é horrível, né? Não sai outro cara da... Chalas, por favor. Ah, tá. O Blood tá aqui, então tem que ir pra cá. Filha. Filha não. Better. Nada. Corre. Ih, caiu no mijo. Nossa. Travou muito. O Blood tá pra lá Só porque eu ainda não consigo abrir Numa das duas Alguém tá provado O Blood tá pro outro lado, eu vou vir pra esse uhum. Ah, tem lugar pra se esconder Sabe o que esse é isso, né? Puxado só corre. Ah, era ali que eu tava, tava procurando que eu tava. Wall Rider. A palavra Wall Rider está por todo lugar. Murkoff estava fazendo um experimento aqui chamado Projeto Wall Rider. Mas pacientes falam sobre Wall Rider como se fosse algum tipo de presença física. Um espírito, um demônio. Alguma coisa que eles encontraram na montanha. Eu consideraria como delírio esquizofrênico. Mas eu acabei de ver algo. Talvez, talvez tenha sido uma falha na câmera. Ou talvez este lugar esteja mexendo comigo. É, provavelmente apareceu alguma coisa. Eu não sei o que apareceu. Tá? Eu não sei se apareceu mesmo. Mas se apareceu eu não vi. Eu realmente não vi. Warrider, Rider. Vou evitar dar colchão para... Fêmea de fêmea. <risos> Se bem que esse jogo aqui, né? Que isso? Ah, tá. War Rider, War Rider, War Rider... Ah, eu tava ali em cima. É, eu tava ali em cima com, com os cara que os caras queriam... Me pegar. Viu qual que é a vantagem não. até o final? Nossa, mas que lugar! Nossa, onde é que eu tô me enfiando, velho? Tô no esgoto, que isso? Nossa, já a parte de cima já era horrível. Imagina o que vai ser o esgoto esse lugar. Ixi, não tem um como aqui. Bem, exatamente aqui. Nossa oh, senhora, tá lagando, eita, mas o esgoto é mais iluminado que lá em cima, oxi.